Aqui. Eu já ai, falei pra ai, você que ai, você não ai, vai ai, ser ai, blogueira ai, Eu vou tirar ai, esse espírito ai, de você ai, Nem que ai, seja a última coisa que eu faça, Carla